Finalmente criou uma partida. Agora é só esperar entrar a gente. 49 minutos depois... É, parece que ninguém entra nessa partida faz 49 minutos. Então, eu vou ter que desistir dessa partida. Começa logo essa partida. Verdade, começa logo. Ah, mano, se não começar, eu vou sair. Tá bom, tá bom, vou começar. Ok, gente, fica de olho no impostor. Laranja vai as câmeras, preto vai pra enfermaria, vermelho vai pra... pra... Sei lá, decide aí. O resto procura o impostor. Enquanto eu, eu, vou tomar um cafezinho aqui na cafeteria. Caraca, tem sete tarefas pra fazer. E ainda tem que achar o um impostor. Chega, vou ficar deitado esperando alguém apertar o botão. Ah. <risos> eu sou o impostor. Vou matar todos nesse mapa. É, livramos dele. Agora vamos ver se ele realmente é impostor. Ah, não. Pera aí, galera! <risos> Deixa eu ajeitar só esses fios aqui, colocando na tomada. Ai, não nada não, esse computador da é última geração. Preto era o impostor. Agora resta dois impostores na nave. É, um impostor a menos. Fiquem de olhos abertos para achar os impostores. <risos>